E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, estamos aqui na frente dessa mansão Porque o Franklin, uma vez precisando de grana, foi contratado para roubar um carro raríssimo nessa casa Só que olha lá mano, tem segurança, já tá ficando de noite, e vai invadir essa casa aqui Vou passar, vou mostrar pra vocês. Cara, uma Bugatti de 1993. Carro de colecionador. Só os caras que tem muita grana é que tem um carro desse. Qualquer aquilo, né, cara? Tá aberto isso aqui? Mas tá fechado. Não dá nem pra subir, mano. Vamos esperar aqui, galera. Ficar de noite. Vamos levar essa Bugatti embora e faturar a nossa grana. Deixa eu ver. Um... Tem que ver um lugar pra subir aqui, cara. Ah, aqui dá pra subir. Olha ah lá, ela lá, ó. ela lá, ó. Toca lá, tá vendo segurança? Eu vou aguardar aqui ficar mais. Mais tarde. A gente vai invadir e vai pegar Bugatti. Meia-noite já. Vamos subir aqui, ó. Eu dei uma olhada lá, os caras estão lá ainda. Sobe, sobe, sobe, sobe. Ah, eu tinha subido, mano. Agora não quer. Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição. É nóis. Compartilha o vídeo. Ali o cara ali, galera, ó. Olha o carro, mano. Vocês vão ver. Hum. Opa, boa, boa. Tem uma pistola silenciada aqui. Tem, temos, temos, temos, Pegar uma arma é, silenciada pra gente passar aquele segurança ali, ó. Aí, passamos um. O carro é esse, ó. Só que a gente vai ter que passar aquele lá também, ó. Senão a gente não sai, mano. Aqui, ó. Olha esse Bugatti, velho. Olha isso, mano. Bagulho raríssimo Tá, vou usar sniper Agora não sei se essa sniper tem Aí, passamos mais um Segurança Ninguém viu, ninguém viu Acho que Será que tem câmera aqui, mano? Se tiver câmera, complicou Aí, fechão, vambora, vambora Hum, deu uma raladinha Nossa Vamos levar, vamos levar o carro embora Vamos levar o carro embora, galera Bom, chegamos aqui Espero que esse carro não tenha rastreador, mano. Ó, se liga na máquina. Olha aí, mano. Bugatti ali na frente, ó. Amanhã cedo, Super Sport. É uma EB 110. Bom, enfim, amanhã cedo a gente vai entregar ela pro cliente. Nossa, a Serena sereno. Não é aqui não né mano, não é aqui não Tirar o carro aqui pra fora Não seria correto fazer isso, mas Tirar o carro aqui pra fora E esperar o O dono chegar O cara que pediu chegar Vou manter a calma, eles vão passar, eles vão passar. Ai, caramba, deixei. Eu... Nossa, eu deixei o carro aqui, véi. Ah, era atrás da gente mesmo, não acredito, mano. Não, véi. Nossa, o que que a gente. Aí, galera, ó. Fomos condenados à prisão perpétua pelo crime cometido. Eu não manjo muito dos códigos Penal. Crime, assassinato Furto, essas coisas aí não entendo muito Mas o Franklin tá aqui, ó Sendo levado pra penitenciária De Los Santos Tamo preso, cara, e agora, véi? Ó, não tem nenhum escolto aqui, ó Nenhuma Se alguém me salvar aqui, mano Mas pelo jeito não vai Aí, tamo chegando, cara Não acredito, véi E agora? Vai ser da minha vida? Caraca, moleque. Deu ruim, velho. Deu ruim. Acho que alguma câmera ali me filmou. Não sei. O carro tinha rastreador. Sei lá, mano. O que aconteceu ali, velho? Ai, ai. Aí, ó. Tô preso, velho. O que fazer? O cara com 18 anos de idade preso assim. Estados Unidos você é preso. Aí, ó. Tamo indo aí, ó. Os caras me deram uns, uns tapa aí, ó. Sangrando. Tá aí, galera. Caraca, tô todo cheio de sangue baleado aqui, mano. Tamo preso e agora, velho? Como é que sai daqui, velho? Como que sai daqui, velho? eu fui fazer da minha vida, não tem nenhuma bolinha aqui pra me jogar um basquete o que eu fui fazer da minha vida, mano é, meus tentar fazer amizade aqui, né para não apanhar na prisão, né mano tô com alguma arma? tô nada, tô com nada vé. ai ai, não vou arrumar confusão não, mano não vou arrumar confusão não Caraca, galera Olha isso, mano Tamo preso, velho. Vamos aqui no banho de sol Ah, tem lá, ó Ok, 7? 7, Sete? Se Sete trinta? Fosse... Ah, daqui a pouco a gente vai poder entrar, hein Aqui a academia olha os caras treinando olha os caras treinando Ah, eu vou dar uma treinada também, mano Manter a forma aqui, né Porque qualquer coisa a gente sai na porrada aí com os caras Olha os caras ó. E aí, amigos? Bom. Tô com um tênis verde. E aí, galera, fomos <risos> preso, velho. Ai, ai. Vom, vamos entrar lá, vamos entrar. Aí, aí. Comentou com o alarme. Pra ent... Vai entrar na prisão. Ó, aqui é a entrada. E aqui que onde... por onde entra aqui. Ah, aqui é por trás, ó. Mas é quase na, na, na frente, mano, da prisão. Ó, vamos, vamos, vamos entrar, vamos entrar, vamos achar nossa cela. Caraca, cara, remodelaram toda a prisão, mano. Nossa, tem cara gritando aí, velho. Olha, esse aqui não tem nem cama pra dormir. Ó, várias salinhas de jogos aqui. E eu nem sei se essa prisão aqui tem como a gente fugir. Quem sabe no próximo vídeo, hein. Ó, os caras presos aí, ó. Tem algum conhecido? Tem algum conhecido meu? Ó, o cara treinando ali. Dá pra subir aqui, não? Não tem como subir, não? Ah, parece que tem outros andares lá em cima, lá. Não sei. Ah, a escada ali, ó. A escada ali. minha, minha cela não é aqui, ó. Tem uma academia aqui dentro também. Tomando café, isso guarda. A escadaria é aqui, ó. Não, o Franklin pegou uma perpétua Só isso Deixa eu ver se eu acho algum amigo aqui que foi preso Lamar, sei lá Cara, tem umas celas que não tem nem cama, mano Que isso, velho Ah, o cara tá Fazendo o que ali? Tá aberto Daqui a pouco tranca, né? Aí, ó, os caras gritando aqui, mano Tão torturando eles subir, vamos subir A minha cela deve ser lá em cima. Tá Tudo tá cheinho aqui, velho. vou ter que deitar com alguém aqui. Aí complica, né? Aí, galera, essa é a nova prisão. Ó, tem, tem outra... outra sala aqui, ó. Ih, caramba, o que, que é aquilo? É, bagulho rouba. É... Tem roda ali, mano? Isso aqui é o quê? É... Ah, o, o negócio do café... Cara, essa prisão... Que isso, velho? Esses fuzil aqui? Nossa, eu entrei na sala da... Da, da, da polícia, mano. Que da fuzil estão tá fazendo ali? É, galera. Pelo jeito, a minha sala é lá embaixo mesmo, mano. Ali não dá pra entrar. E essa sala aqui é o quê? Ah, lavanderia. Olha lá a lavanderia aí. Caraca, tá lavando dinheiro, mano. Como assim, velho? Eu não tô entendendo nada. Vamos encontrar a nossa cela. ela hora tá errada, Vamos lá, vamos descer. Nem sei para onde eu vou subir ah, aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Vou encontrar nossa cela aqui, descansar, mano. Galera, não sei como é que foge dessa prisão, mano. Seriamente, não sei. Vou, vou entrar, no... Mano, as celas estão tá tudo ocupada, velho. Ali, ali, ali, ali, ali. Deve ser essa aqui a minha, deve ser essa aqui a minha. Aí, cara. Ai meu Deus, estamos presos galera. Vocês querem? Cara, a prisão perpétua é tensa hein mano. Vocês querem que eu faça um vídeo aí tentando fugir dela? Essa aqui é a nova prisão mano do GTA. Caraca moleque. E é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fomos presos. Esperamos sair dessa prisão aqui. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. E fui!